Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e nem escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Porque primeiro nós temos a era da agricultura. Mandava do mundo quem tinha terra. Era o, era o, era o latifundiário que mandava. Era a era da agricultura. Depois surgiu a era industrial. Mandava no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Depois veio a era da informação. Passou a mandar no mundo quem tinha conhecimento. E agora nós deparamos com um novo mundo. Quem manda no mundo é quem sabe usar o mundo digital. E esse novo mundo é muito importante se entender. Porque o crescimento é exponencial. Nós vivemos num mundo da velocidade da luz. Sai uma notícia, imediatamente você tem acesso a essa notícia. Isso acontece em tempo, em tempo real. Vivemos num mundo incerto. Não adianta você ficar fazendo programação para daqui a 10 anos. Você vai ter que mudar a, a sua estratégia. Porque dependendo do que estiver acontecendo, tem que haver uma mudança de estratégia. E às vezes acontece com você o inesperado. Você vê, o mundo é totalmente incerto. Que nós temos que estar preparado para essa incerteza. que nós não sabemos o que esperar. Tempos diferentes produzem mentes diferentes. Com nova forma de pensar. É dono do mundo, hoje, não quem sabe. Mas quem aprende. Se você for seguir as orientações do seu avô, do seu avô, seu bisavô você vai estar desatualizado. Porque não funciona desse jeito. Teve uma época que se vendia roda de carroça, roda de carruagem, se ganhava muito dinheiro. Hoje, a não ser que você venda pneu, porque roda de carruagem até o museu já tem, você não vai ganhar nada. Eu gosto muito do exemplo do bambu chinês. O bambu chinês, ele é assim, ó. Você planta ele, no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro ano ele não dá nada, no quarto ano ele não dá nada, no quinto ano ele cresce 12 metros acima do solo. De repente, 12 metros acima do solo. Aí você fala, mas que coisa interessante. É, interessante, mas se você for mais perceptivo, você vai ver que se você olhar abaixo da superfície da Terra... É uma raiz ali que começa a crescer. No segundo ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No terceiro ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No quarto ano não deu nada, mas a raiz aumentou. E no quinto ano existe uma raiz forte e grande o suficiente para manter 12 metros acima do solo. Que o que distingue o profissional do amador... É persistência e paciência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Roma não foi construída em um dia. A vida não exige da gente acúmulo de informação. A vida exige da gente competência de ação. Então, as coisas acontecem na vida quando nós combinamos a motivação com a estratégia, com a oportunidade. E a oportunidade na nossa vida, ela aparece de duas formas. Ou você corre atrás dela, ou ela vem fantasiada de problema e, e chega até você. Então, se você gosta de resolver problema, por trás de cada problema existe uma oportunidade. A vida tem sempre o direito de nos surpreender com coisas boas ou com coisas ruins nós temos que estar abertos para essa perspectiva, porque ela, tudo o que acontece de importante na sua vida, aparece num ângulo de 90 graus. Se eu perguntasse para você quais foram as três melhores coisas que aconteceram na sua vida até hoje, eu lhe garanto que pelo menos duas das três não foram programadas. Você não levantou, acordou um dia e disse hoje, eu vou conhecer alguém, que eu vou começar a namorar, que eu vou me apaixonar, que eu vou me casar. Não foi assim. Você foi a algum lugar, você conhecia alguém, você namorou, se apaixonou, você casou. A importância da meta per se não é, não é atingi-la. A meta nos ajuda a nos colocar em movimento e nesse processo de movimento, num ângulo de 90 graus, coisas muito mais importantes vão ocorrer. Você vai até o supermercado comprar um quilo de açúcar, enquanto você está na fila esperando para pagar o açúcar, você começa a conversar com alguém, alguém te dá uma ideia e você fatura um milhão de dólares. Você não foi, foi para comprar um quilo de açúcar e você saiu com a ideia de um milhão de dólares. Mas para isso acontecer, nós não podemos estar desse jeito aí. Nós temos que ter a mente aberta. Porque a nossa mente... É igual paraquedas, só funciona aberto. Se o seu paraquedas não abrir, você vai morrer. A mente para funcionar, a condição sine qua non, é que ela tem uma mente aberta. Infelizmente, nós somos, aprendemos muito na faculdade uma série de preconceitos no que diz respeito ao conhecimento e achamos que aquilo que nós estamos aprendendo é verdadeiro nem tudo que é verdadeiro é ensinado e nem tudo que é ensinado é verdadeiro e nunca deixa aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer ah eu não posso fazer isso eu não posso fazer aquilo eu não posso fazer aquilo eu não tô perguntando o que, que você não pode eu quero saber o que é que você pode fazer na situação que você está com o conhecimento que você tem tem que começar de algum lugar você não pode ficar esperando ser super super super para começar você começa e o melhor dos mestres é o próprio universo que vai nos ensinar porque o universo nem nada ensina melhor do que a sua própria experiência claro que se você aproveitar a experiência alheia encurta o processo de aprendizado mas nada impede que você aprenda por si próprio e hoje mais do que nunca Há uma grande necessidade do autodidatismo, que é você aprender por conta própria. Porque se você depende de um mestre para lhe ensinar, você só chega onde o seu mestre chegou. Se você aprende a aprender sozinho, que é uma coisa simples de fazer, é só começar, o céu é o limite. O seu limite vai ser o seu potencial. E nem todo mundo nasce com o mesmo potencial. Os maiores tesouros da humanidade estão enterrados no cemitério. São pessoas que nasceram, viveram, morreram e não foram capazes de exercitar o seu potencial. E eu acho que se se é lhe dado um potencial e você não exercita esse potencial, quando você chegar lá do outro lado, quando você transcender o seu endereço cósmico, eles vão te perguntar lá em cima, o que, é que você fez com esse potencial? com essa habilidade que eu lhe dei, você vai ser cobrado por isso. Você imagina um peixe que nunca saiu da água, você acha que ele sabe que ele vive na água? Não, se ele nunca saiu da água, ele não sabe o que, que não é água. Para ele saber que ele vive na água, ele tem que ter a, a consciência, a experiência de viver fora d'água como ele não saiu da água nunca ele nunca teve a experiência de sair da água então ele não sabe que ele vive na água essa analogia eu quero fazer para você com paradigma e o paradigma é muito simples houve uma época que a terra era chata quer dizer acreditava-se que o navio ia viajar nos mares e que chegava uma hora que ele caía no final do mundo tanto é que a mulher do marinheiro ia com a roupa para o porto se despedia do marido antes de voltar para casa ela se vestia de preto que ela ia ficar de luto porque a maioria não voltava porque morria durante a viagem a maioria morri morria na realidade de escorbuto mais da metade dos marinheiros morriam de escorbuto de deficiência de vitamina C mas muitos o navio afundava e não voltavam e aí acreditava-se que morreu porque caiu no final do mundo. Quando foi trazido o conceito de que o mundo era redondo, o paradigma que nós vivemos hoje, de que o mundo é redondo, quando o mundo era plano, era impossível fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo plano. Hoje você pode fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo redondo. Olha que interessante, quando o paradigma mudou, do mundo plano para o mundo redondo, as possibilidades se multiplicaram. Aquilo que é impossível na sua vida, hoje, é impossível no paradigma que você está vivendo. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. Toda então, vez que você tiver alguma coisa que você achar que é impossível, ela é impossível no paradigma que você vive. Se você mudasse o paradigma, como aconteceu aqui, as possibilidades agora de volta ao mundo vão aparecer. Por muitos e muitos e muitos anos, existia uma teoria de que todos os cisnes eram brancos. E isso era acreditado no mundo inteiro. Quando a Austrália foi descoberta, pela primeira vez na história, lá apareceu cisne preto. Então essa teoria de anos e anos e anos, de que os cisnes eram brancos, com um exemplo, acabou a história. Se o exemplo encontrado não bate, aquela teoria, você vai me desculpar, ela é obsoleta.